galera, aqui quem fala é o Antônio. Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês um jogo diferente. Que talvez, se vocês gostarem, apoiarem o feedback desse vídeo aqui e gostarem de, desse jogo aqui, eu posso trazer uma série pra vocês. O nome é Jiu Needs a Hero. Eu encontrei aí, vagando pelo YouTube, os outros jogos, e deu vontade de jogar. Então vamos lá. É que a gente é um herói pelado. Que eu não sei como a gente vai conseguir roupa E daí tem aqui A gente é... Isso é um jogo de RPG A gente anda com um pedaço de pau na mão Daí a gente vai lá ajudando os reinos e tudo mais Eu não sei muita coisa porque é só assistir o vídeo Eu não joguei ainda eu Vou jogar com vocês Então vamos lá Novo jogo de vem assim. Olá, meu nome é Dura Faço parte da... Não sei o que porque o gravedor está na frente Escalando ela cavaleiro do reino Estamos lutando contra as forças do mal <risos> Está disposto a, a, a nos ajudar a enfrentar as forças do mal? Sim <risos> uhum. Uhum. Olha eu ganhei 50 contas. Ótimo, Ótimo É bom, sa bom saber que existem mais cavaleiros para... Mais guerreiros para lutar contra o mal. Meu Deus, tem um pedaço de bosta. Né? Hum, socorro, aventureiro. mais linda moça está sendo atacada por três atos. Eu tenho medo. não consegui. Tentei, mas não consegui. Por favor, salve ela. Se você... Eu não sei. Tá obrigada Obrigado, ela vale. Ganhei mais um de fama. Vamos lá. Ah, menina Por favor, me ajude. Nunca foram tão ratos... Nunca foram agressivos. antes portanto Tô com tanto medo. Tá. Ih, tem que jogar o Vavai vamos lá então Ai meu deus isso, quatro a Galera, é meio que assim A gente tem que tirar um dado e a gente recebe Mais força, que eu tirei quatro Eu recebi mais quatro de força, entendeu galera galeiro real Muito obrigado por ser che... Ah, não sei o que Que eu não consigo ler Não sei o que seria daquela Linda Moça dia nos dias o reino tem sofrido, tem sofrido diversos ataques O passarinho de 3 metros de altura você só caga né passarinho tá bom, tá bom. parece que os monstros estão cercados alguém com muito poder mágico pode descobrir quem está por trás desses ataques vamos um, lá, mais 50 contos Estou partindo de uma para uma jornada, de uma jornada. Não sei. Talvez você me dê, não sei o que, não sei. Já vou aceitar. Recebi. Obrigado pela espero vê-lo novamente. A cidade principal é logo à frente. Dia um concluído. Seguidores três, 3, 3 seguidores. Eu acho que é, amigos. 100 moedas de ouro e cinco de fama. Vamos lá pro segundo vídeo. Oh! E você é reparado devido aos. Eu achei que ia falar quase que eu tava. Não, devido aos. Os ataques. Esta. Devido aos ataques. Você. Entrada proibida, não sei, só sei que é proibida entrar, essa proibida a entrada de forasteiro. Subornar ou quero ajudar? Quero ajudar, né? não quero perder. Tudo bem, talvez você nos possa ajudar nos ataques. Juliette. Juliette, meu Deus, gostaria de agradecer. Agradecer por ter me salvado Estaríamos conversando a... Se não, não estaríamos conversando Agora Você Cê não sei o que Eu me chamo Juliet Posso saber qual é o seu nome? Meu nome é Deixa eu pensar Espera aí, eu vou ver o cabelo Meu Deus Meu! Sai de Não Deixa eu ver que louco cara, eu a Meu Deus, pera aí. Meu Deus, tem Orc e Alien. Branco. Hum... Esse parece mais com o meu ponto de pele. O cabelo meu é... Não é azul, não é cinza, não, é não é vermelho. Eu vou pintar de... Eu vou deixar outra coisa que não é possível, né. Vou deixar o meu cabelo assim, preto, eu acho. Nem. Não. Ninja, milenial, padrão, saiadinho meu. Milenial não gostei, ninja não gostei. M. deixa eu ver a cor. Olha que louco! Vou deixar vermelho assim. Ó. Meu nome de herói é Zebapá. Verdadeiro. Não, só dá desrebate Então não, galera Vamos ver o nome, meu Deus eu Não sei o nome, cara hum. hum, deixa eu pensar Ai meu Deus, eu... E Eu... Ibiscleu? e que eu não sei. Ibiscleu. Ibiscleu. Não dá. Então vai ser Jubileu. Ju. Bi. -leu, galera. O nome do cara é Jubileu. Pronto. Você sentiu é assim. ver? Eu não sei a cor do cabelo. Posso... Ah, vai ser. Vermelho é um pra você conhecer -o. e, por favor, e por favor, não sei o que é. se cuide. Eu acho alguns monstros têm agido estranhos ultimamente. Tá bom, então, talvez você tenha algumas moedas ou alguma coisa. Eu tenho moeda, muitos dizer que Recebi uma benção. Um de fama Olha, ganhei mais três de força, galera. Meu Deus, deixa ficar tá? Vamos lá, galera. Tá, stop. Eu nem li o que tava vendo. Achei que era a mesma Gostaria de confessar seus pecados? Não, graças a Deus. Eu absorvo os seus pecados. Olha, eu ganhei mais um de vida, eu acho, que mesmo coração, não sei. Galera, eu gastei muito dinheiro já. Eu, eu gostei disso. Eu... Os guardas do reino estão atrás dele para fazer um banquete. Acho que ele quer ajuda. O que, é que eu faço? Ajuda ou capturar? Vamos ajudar, né? É, eu e pumba, só que o pumba é o passarinho. Eu acho que ele me considera um bom dia da cultura. Menos 15 de ouro, fama, mais 5 de fama e seguidores, quatro, mais 4. Vamos lá, último, vamos deixar eles ali. Será que o um meu ferreiro juntar a seu grupo algumas espadas pra você? Claro que eu quero espada. Meu martelo é o seu martelo. E suas calças? É minha calça? Eu queria só uma calça, cara. Será que algum dia eu vou pescar? Não. Você está certo, eu nunca vou pescar uma seria. Obrigado você pode ser amigo de verdade, porque cara, seria não existe. Uai. Você é de conversar Não. Uh -huh. Eu, Deixa eu, ver aqui. Ua, eu, sou, eu vou gastar 10 real 10, 5 real, mas eu tenho aberto ainda. Deixa eu ler aqui. Temporariamente. Eu fiz esses bolinhos. O que é que eu digo? Eu não quero obrigar. Pode não obrigar. Vou dar. Vinte e quanto? Meu Deus! Eu fiz sendo... que você não merece conferençar em você e daí o camarada jubileu daqui a pouco vai estar namorando gostaria de comer. meu deus esse padre de novo eu vou gastar de meu deus aqui. Ai, meu deus galera vamos lá eu pesquei uma garrafa de um mil dólares eu quero. <risos> meu Deus, eu achei que eu ia ficar devendo, velho. Meu Deus, por que o rei mandou eu já preparar? Eu não sei o que. Descob... As armas, eu acho. Descobrimos quem está por trás. Vamos executá-lo? Não sei. Olá, meu plano do Ring. Não tem defesa. Primeiro, você tem duas cabeças, você é um jacaré, não. Uhum. Mas eu sou sua novelinha. E eu não ligo. E eu sou um menino sem calça. Gostaria <sírisos> de ouvir meu Amigo <sírisos> e meu Deus. Ah, barabubino, burro de desce. Fica feia, cara. Nunca mais <sírisos> eu voltei da minha jornada e pela montazinha. Chegar aqui vai ficar tudo bem. O reino não sei o que eu não consigo ver. Assim, espero que essas moedas. Oh, que chique! Não é. Vamos lá, continuar. Nem sei quanto Meu Deus, pássaro! Tu olha aqui. Cada vez que eu te vejo, esse negócio vai junto contigo. Toda vez que eu te vejo, tu oh, caga mais uma vez. Por enquanto isso. Cuidado. que é que eu gosto? Ah, ainda bem. Cueco e uma meia. Finalmente, cara. Ah, Vamos ajudar lá, o cara. Se você morrer, vou enterrar no lugar citado. Olha, o cara é calvo. Metade de calvo meter com o cabelo. Não, não. Meu Deus, Camilo! Eu não vou morrer. Eu juro que eu não vou morrer. Eu sou forte, eu sou um guerreiro com um pedaço de pau. Uhum. Uhum. Uhum. eu gostaria... De menino... De menino de mim Meu Deus, agora eu não sei, galera. Você... Meu Deus, eu não sei. <risos> vou, vou ver... Deixa eu botar aqui Duni, Duni, Tê Fala, Lê Vim O sorvete colorei escolhido foi VOCÊ Qual é? Menino uhum. É menino Eu já sei Eu não entendi nada Eu só fiz Você acredita em vir após a morte? Não. Uhum. Legal, pai. Gostaria uhum. de começar? Meu Deus, eu não quero perder dinheiro. Mas eu ganho um amigo. Eu ganho fama, amigo. Mais ou menos 5 reais. Mas eu estou com vida. Meu Deus, perdi só 5 mas Mais 6 amigos. Eu estou com 25 seguidores. E mais 3 de fama. Já acabamos as 10 de fama mesmo, galera. Olá Aventureiro. Você... será que vocês seguiu? Não sei, porque eu não li nada, mas sim. Olha, mulher. meu Deus, ganhei mais um de fama. Pelo menos eu não perdi dinheiro. Ah, eu acho que eu vou poder. Você não teria uma faca própria... Você da minha mãe? Eu não tenho uma faca. Eu não tenho pão, cara. o que eu Descobrimos quem está aqui Meu Deus Ok, bem oh, amigo esse hoje. Esse hoje Eu sempre queria ele podia ser igual. Você poderia me dar... Uma espada tá bom, né? Eu nos deixo. Muito obrigado, Aventureiro. Ah, eu dei dinheiro pra ele. Comprei a espada, cara. Nossa, muito obrigada, agora eu vou... 60 ouro, meu Deus, perdi muito ouro hoje. Eu tive que comprar uma pro cara. Não, não sei se eu vou ou não. Ah, vou dar. Meu Deus, cara, você me deixou devendo! Eu, hein? Vamos treinar então. Aí. Ah, ele me acertou! Ele me acertou, mas me deu 200 conto e ainda pagou minha dívida. Eu não acredito que nada aconteceu aqui, né? Sempre que estou dormindo. Enfio mais chave do intervalo. Eu sou muito de tudo. Vou ficar mais atento na próxima. vamos lá, galera. Você é meu papai? Eu vou ter que sim. Papai, agora eu tenho um filho. Eu... Não, ele só ficou parado. Eu Acho que sim, né, cara? Eu, de... eu ganhei 50 conto, mesmo perdendo vida. Eu ganhei zero, tipo. Ó. Mas eu fingi que era o pai de um baby Yoda, não sei. Da próxima vez. Né? Rápido aventureiro, preciso de ajuda, princesa. Jesus da princesa vai ficar lá. Tá, bom. tá bom. Nem morri o que você, o rei está dando. Acho que não sei o que é pra salvar pra quem salvar ela. Então vamos lá. Você gosta de garotas, né? Não sei, nunca vi uma na minha vida. Não tem opção, não sei. Se eu dizer que não, que não ela vai ficar brava comigo. Se eu dizer que sim, eu não sei o que eu vou fazer. Nada. Uhum. vi nada. Eu só apertei um botão aleatório com o, com o olho fechado. Eu não sei se eu apertei N ou Y. Né? Cavaleiro da Morte. Sempre eu faço novos amigos, eles não Tá bom, né? Muito. Eu virei amigo dele e ele me deu não sei quantos contos. Vamos lá. Você é incrível. Cara, eu tô sem dinheiro. Vai. Dei como? Muito obrigado, aventureiro. Ele está oferecendo uma recompensa para quem mostra, porque por aí, dizem por aí que a recompensa é mão da sua filha em casamento. Hum. Hum, que que eu falo? Eu só vou perguntar. A mais bonita eu... não digo. ela é bonita. Tá bom, vamos lá, né? Vamos ver o que a gente vai fazer. Parece que alguém vai passar. Vamos saquear o dormir. Saquear, né, cara? Ai, não. Por que? travou. Ah, não, não travou. Meu Deus. Galera, vai ter um bug aqui no meu jogo. Ah, não. Aí. Ah! Enquanto estava procurando por algumas moedas, ouvi um grito ao longe Ei! Você, o que está fazendo antes que ele consiga ver seu rosto? Você sai correndo acaba derrubando algumas Meu Deus! 150 conto e menos 4 de O aventureiro morreu! Você... Meu Deus! Primeiro, o cara verde deve ser um zumbi. Só tem perda nessa coisa, velho. Você se aproxima como se tivesse um intenção dele. Deu rapidamente, mas de repente os pernos começam meu Deus, Mai Mo. Meu Deus, meu Deus, cara! Eu nunca mais roubo alguém. Sempre que eu estou. Seu antigo defensor, sempre. Vem amigo em um real, certo? Obrigado por um real, cara. Pelo menos alguém. Gostaria de ouvir minha música? Não. não. A música ruim é sua e eu pago muito cara. Nossa senhora. Você poderia ajudar. Sim. Obrigado, Meu Deus, eu fiquei devendo. Menos 299 de grana hoje. Vamos, menos 5. Meu Deus. Galera, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, falou e